Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Gosteiro, fale amigo e entre. Eu estou aqui no stand do Prime Video na CCXP 2022. Vamos conhecer mais sobre esse lugar maravilhoso esse stand, ficou super temático da série Os Anéis de Poder. Está começando o Épico CCXP 2022! Esse é o nosso ano hein galera! Tantos anos aguardando ter alguma coisa exclusiva na CCXP sobre Token, sobre o Senhor dos Anéis, cultura Pop e finalmente o Prime Video realizou o nosso desejo. Olha só esse stand. Vamos conferir comigo. Vamos ver mais de perto aqui. Olha só os detalhes gigantescos. Que coisa maravilhosa. E não acabou por aqui não. O Prime Video trouxe mais coisas. Olha só, temos os portões aqui de Mori hein? Vamos lá. Reza! Tem mais coisa, né? Esse é o ano, como eu falei, é o ano de Senhor dos Anéis, é o ano de Tolkien aqui na CCXP. Temos praticamente quase, né? Os quatro lados do stand do Prime Video, e mais um lado maravilhoso. Temos no menor aqui, temos um barco no menoriano maravilhoso. E claro que não podia faltar o stand da Iron Studios né? Olha só que maravilhoso Temos ali em cima, roupa buffet ali Muito legal Nós vamos entrar lá, vamos ver um pouquinho O que, que será que tem Porque a Iron Studios, o, o stand nas últimas CCXP's presenciais Foi o stand que me salvou em produzir conteúdo Porque eles fizeram várias coisas relacionadas ao Senhor dos Anéis né? Algumas estátuas, algumas réplicas na verdade, tamanho real dos Nazgul, do Gandalf, foi muito legal Então, Iron Studios, não tem erro Tem umas estátuas, uns action figures, top demais, vamos ver E olha só, dentro do stand aqui da Iron Studios Tem o castelo de com muito legal, muito bem feito aqui Do He-Man, e não podia faltar quem? O Rex, todo ali, caracterizado, né, fazendo cosplay de He-Man Vamos lá Esse daqui, galera, não sei se vocês sabem, é o Dinossauro. Na Iron não tem erro, né, galera? Olha só o tamanho. Eles trouxeram novamente os espectros do Anel, os Nasgul. E aqui no estande na Netflix está gigantesco. Por quê? sabia que o prime ia chegar chegando né então caprichou também o estande da netflix está muito muito lindo gigantesco super temático vamos conferir vamos ver essa atividade aí hein, galera olha só já sabe né perdeu morreu Temos aqui a prisão do Sandman, olha só que legal, no estúdio Vamos conferir também aqui o estande da HBO Max e em seguida da Warner Como vocês viram nas últimas notícias que eu passei Teremos coisas novas aí de O Senhor dos Anéis na HBO Max e também na Warner Olha só o meu amigo aqui, o Carlos, né, do Thrones Brasil, também do Universo 42, está lá no painel da HBO Max. parabéns aí, manão! E aqui no stand da Warner nós temos uma lojinha aqui bem legal, bem temática e um ovo de dragão aqui, olha só! Ainda dentro do stand aqui da Warner, temos algumas atividades, todo stand tem atividade. Esse daqui é do Shazam, ficou bem legal. E a Disney veio com tudo, né galera? Olha só, é a Guerra dos Streamings, né? Se for ver, só stand de streaming mesmo. Então temos aqui, ó, o Mandalorian. Indiana Jones ali. São atividades bem legais. Ah, o bolseiro! Você é, trazido é. um bolseiro pra me ajudar aqui. Eu. Verdade. Quando tem nosso amigo Gandalf aqui, eu tô até com o botão dele: Gandalf for President. Olha aí, ó. Ó, oh! e vou até dar um pra ele aqui, um pra você, o Gandalf for present. Põe na sua bolsa aqui? Por favor. Por aqui, ó. Boa. Tem um botão dele mesmo, né? Então ele bota nele bota mesmo. em mim. presidente. <risos> o mal não passará. Tem outra parte aqui do Prime Video, é Gigante mesmo. Então tem a roda do tempo, né? Não podia faltar. Temos atividades ali, ó. Temos uma parte bem grande aqui do Artist Valley. Os artistas aqui, ó, ilustradores, quadrinistas, uma galera aqui. A Panini sempre fazendo presença né, em vários eventos aí. E podia faltar aqui na CCXP. Temos também a Estrela a loja do Mercado Livre essa é uma das lojas esse é um dos estandes do Mercado Livre tá? esse é temático do, do Harry Potter aqui, olha só que legal e olha só na peticas nós temos finalmente camisetas do Senhor dos Anéis. Quem disse que não ia ter aqui? Os preciosos aqui na Riachuelo, olha só. Temos aqui do pônei empinado, em Pony. Até... Bela, como que fala isso daqui? É cropped? Cropped? Meu Deus, tem até cropped aqui ó, vai brincando é para reagir ó, se você está triste veste um cropped aqui você que gosta mais da galadra dos filmes, olha aí, ó tem ela aqui também lá atrás eu vi que tem aqui achei muito legal, ó, tá escondido aqui hein? vocês estão escondendo ouro literalmente, vocês estão escondendo o que? o um anel aqui ó, essa daqui é a minha favorita até agora só essa parte de trás né a parte das costas aqui ficou mais ou menos, mais ou menos Aqui já tem algumas partes de anime, né, galera? Temos a JBC, vários mangás aqui, várias revistas japonesas. E aqui, galera, é a Arena Podcast. Vou participar aqui com o Primo Rico, meu querido amigo aí, Thiago Nigro, né, do PrimoCast, juntamente também, também com Afonso Solano, nesse lugar aqui, ó. O um Senhor dos nem livre nem, nem, nem foto. Pra mim né, do... é, é, é o Senhor que fica, fica naquele dragão lá do Game of Thrones. Eu sei, o Senhor dos Anéis eu conheço pra caramba agora. Esse é o momento <risos> <risos> do um... E aí, aqui o E aí? Senhor ah, não tanto quanto os especialistas, mas eu tenho. O que você está fazendo aí da.? passeando, né? Estou... Estou encontrando pessoas, saindo da boca. Oh. Oh, é, tá boa, né? Boa, boa. Boa, Rob. Tantas assim, e X refeições. E aí, conhecendo as pessoas aí, tá muito bacana. Está até um prestante do Prime, curtiu? adorei o Melhor, né? Cara, eu acho que sim. Acho que assim, a gente eu, poder, eu pra mudar até um instante. Não, acho que até né, isso deu é é pra colocar em outro sabe? A gente tá em outra era da série, É Isso aí, deu um um sacrifício, um sacrifício para bom de o é legal, é é a escala é maior do que o verdadeiro. Esse é tirado já tem asa. É, é colocada. É Mas é uma asa curada tá? é, tá? é uma asa que dá pra ver o É isso aí, brigadão. Prazer. Que bom. Estamos aqui também, aí sim, olha só, com Rafael Soares, um grande especialista em Token, um dos maiores especialistas em Token do Brasil. Isso aí. E dono do perfil, o Bolseiro. O Seja bolseiro. muito bem-vindo, oh. Rafael. Hooray! Pedro Melon Amino. Falha é amigo e entre em élfico aí. Muito oh, obrigado, obrigado. hein? Ah, já começou aí. complicado aqui, né? <risos> Isso é show-off. Você achou é Tá fazendo já uma embaixadinha de Sindarinha é, de de de aí. De é, show você acertou o aí. É. Alguma coisa olha, a gente olha, traz só. aqui. Explica pra gente o que você falou aí, cara. Eu, eu tô malemalha arranhando no inglês e <risos> o cara já tá me dando malinha aqui. É verdade, é, é verdade. verdade. Estamos com dificuldade de mim. melon amino, que é palha amigo e entre, tá na porta de Moria lá. Porque o Gandalf fala Aí, assim, por que, que, que, que, que, que eu tô vendo? falando do, do dragão? Porque o dragão, ele, ele, é, ele tem um amor ao dinheiro. Ele tem um amor tem, ao ouro. Cobiça, né? É uma Atumulador. tentação muito grande, não é? E, e qual que é essa do amor ao dinheiro, assim? Porque Tolkien, se eu não me engano, os dragões no mundo da Terra-média, eles têm um amor ao dinheiro, sim, não é? Sim, sim. Eles têm essa, essa cobiça e tentação também, falando de tentação. E... O mais interessante é que eles não fazem nada com é o dinheiro. É um o acúmulo, é o uso é o mau uso do chão. É ele não faz nada. É, é o tio Patinhas do, da fantasia. E se você ver, ele morreu por, pou, por coisa pouca. Por quê? O que acontece? Ele tava lá você vai lembrar do filme, tava lá deitado lá. O Bilbo, ele pega ali a pedra Arkin, né? Pega um, um, um pedacinho por mais que seja valiosa, mas assim, em, em tamanho era um pedacinho só por causa daquilo que ele, que ele removeu do tesouro dele, ele sai da montanha, vai tirar satisfação lá com os homens, é lá que ele morre. A ruína dele foi por causa de ah, perder um pedacinho do, do seu dinheiro. É só, ele foi brigar por pouca coisa. Por pouca coisa, ele perdeu a vida. Sim. E acabou. Caraca, isso é a vida real. Mesmo. É a vida real. quando você fala do amor ao dinheiro, o é, amor é, muito, ao dinheiro. é muito interessante, porque é, existe, acho que um, um ditado né que muitas pessoas acham que está escrito na Bíblia, assim, é... como que é? É mais fácil. Não a não. raiz não. de todo mal. mal. O dinheiro é a raiz, raiz de, todo de todo mal. mal. É a primeira Timóteo aí. Né? E o negócio é, o amor ao dinheiro isso. é a raiz de todo isso. mal. Ah, os caras cortaram metade do... Faltou fizeram um corte. Um um o primeiro corte Exato. da história <risos> foi da Bíblia. Os caras Também. fizeram um corte faltou a parte parte do contexto. Tiraram de contexto. Faltou a parte do, do, <risos> conteúdo, a parte do amor, né? Eles pulam a parte do amor à riqueza, é. o amor ao dinheiro, né? Isso é um princípio que Tolkien traz aqui. Logo, imagino que isso seja um princípio dele, de fato. E, e, e ali na Bíblia fala que por causa desse amor ao, ao dinheiro, às riquezas, muitos caem, muitos é, perdem sua vida, né, muitos enlouquecem por causa disso. Mas é o amor ao dinheiro, não é você que tem o dinheiro. É você ter e foi e antes do smog, teve os anãos, eles perderam a, a, a vida deles por causa do amor ao dinheiro. Ah, ficar cavando igual maluco Falar, lá, né? Por várias vezes. Esse é um é. episódio no Hobbit, mas a gente vai ter agora na série. Vai mostrar um pouco disso. O amor ao dinheiro. Eles cavaram a fundo ruína. demais. Porra. E teremos a ruína de Durin, né? Que é o e Durin essa quarto. E no livro e no... Né? They dug deep, né? Too deep. Né? Um fundo é demais. demais. O Balrog, ele é realmente a manifestação. Não, ele é um demônio. É um demônio. É, um do demônio. Que, do que você, cara, chega. Tá bom, já, Abra. Não, Exato. mais. Mais. Né? E aí não, você, vocês não viram ali a, na série a glória de Moria de casa de um como é, que era é, como é que é bonito pra, na pra, que, série para né, que mais para que é isso. E eles queriam mais cavar porque essa história que o, o Durin terceiro lá você vê que ele dá uma segurada no filho mas o filho junto com a esposa lá a Dissa, ela fala assim não você vai ser rei quando você for rei a gente cava mais fundo a gente passa por cima ou seja os, os antigos os sábios falaram não não precisa não Sim. cave mais não vá mais os antigos falaram, não vá. É, os sábios, né? Os sábios. E, e é legal que ela, ela fica assim, né? Você tem que cavar, a gente vai cavar, e ela tem as mãos sujas de, de ouro de, é, de é, A ganância. Mãos... É um, capi... é, oh, é um é capítulo do meu livro, você tem que ler é, depois. Não, é ler. Sim, é. O Tolkien tinha, ao meu ver, sim defeitos, acho que tanto de administração de carreira, como a gente está colocando, <risos> o perfeccionismo, eu acho sim que atrapalhou, não acho que a obra dele era, deu super certo, sim. por causa exclusivamente desse perfeccionismo, o cara era um gênio em muitas outras áreas, como a gente falou, Exato. a criação de mundo do cara Exato. era inacreditável. Você acha entendeu? que tem a ver com ele ter sido um dos primeiros? Também acho que tem, com sim. certeza. E isso aí, Exatamente. Mas eu lembrei de uma coisa, você falou que tem um cara que vai cuidar da carreira, ele tinha um cara que ele fala que é a dívida impagável que ele tem. Que... Nós é, só amigo. temos o Senhor dos Anéis por causa desse cara O Maria ah. C.S. Lewis Ah, o amigão deles ah. Ele fala isso por em carta é Por causa do C.S. Lewis? Porque o C.S. Lewis ficava no pé dele Mano, lança isso logo, cara Olha aí, o C.S. Lewis cara, é o cara. É, cara Vamos mas, mas porque assim, você E pode... o Tolkien escreve isso: a dívida impagável é o encorajamento é. E ele fala, só temos o Senhor dos Anéis hoje porque o C.S. Lewis ficava no meu pé Caralho, às vezes você só precisa disso, você só precisa de alguém do seu lado para falar que você pode. Exato, isso é. Uma não coisa é tão simples, Exato. um legal. apoio, não é? Legal, isso, legal. isso aí é uma, é uma grande dor, né? Que os grandes artistas nem sempre são bons em negócio. Tipo assim, as obras Total. deles só viram um grande sucesso não. Não. depois que eles acabam falecendo e alguém acha esse material e tipo, Sim. joga pro mundo. Não, mas, cara, vamos e, de falar certo. desse ponto que eu acho que é um princípio importante também sobre o César Luiz, porque Sim. eu tinha muita visão de que ele ajudou o César Luiz, né? Todos estou descobrindo que o César Luiz também ajudou ele de volta. Ah, é, é, é, presentes é. do bolseiro? Não, nossa, esse aqui é uma eco bag. Uma do bolseiro. Nesse que o bolseiro faz, quando ele faz aniversário. Candle for president Ele que dá, aí, ele, ó. Ele que dá presente. Tá. E tem mais Nossa. um marcador aí. Ah, tem, é, é, exatamente. quem não fica perdido. Não, mas eu trouxe pra vocês aí, oh, ó. meu aí. querido. Oh, bom. Depois autografa aqui pra gente. Agora. Hein? Muito bom. E não tem algum pra gente dar pra galera aí, algum livro desse, Tem, tem. Vou pedir pra minha esposa lá, ela vai trazer. Não, Já dá esse da daqui, aqui, ó. A gente Traz vai fazer mais um livro. Aqui com esse que daqui, legal isso aqui, cara. Que isso aqui, cara. Demais, hein? Alguém Demais. quer ganhar esse livro de presente do senhor Quem é realmente Gareth? fã aí, do é senhor Jardim? ali Primeiramente, o Brasil. Oh, meu Deus! Você sabe muito! Dois meses de uma língua. Não, mas, mas é muito importante para uh, falar de capoeira. É muito especial para o meu personagem. Eu não falo perfeitamente, mas... Uh, you sabe? Você fala português melhor do que eu, em inglês. Então, você é sim, mas, English, so Eu preciso ler uma coisa. Eu sou português. É você você pode fazer qualquer que você quiser. Ah! E... Por favor, faça o que você quiser. sobre capoeira. So, eu treinei a capoeira por dois anos. Eu não sou capoeirista, mas tenho muito respeito pela capoeira. Foi, foi muito importante para que eu pudesse trazer minha herança para esse personagem. Nossa herança. Eu sou o primeiro elfo negro, é verdade, é verdade, é muito, muito especial, é, muito especial. Um, é por isso nós nunca havíamos visto uma arte marcial negra no mundo da fantasia. Uh, Algumas pessoas disseram que capoeira não é uma arte marcial, mas eu defendo até Capoeira é uma arte marcial muito importante para mim. Ela foi criada por pessoas que querem encontrar sua liberdade, como a então, É uma honra que o Brasil tenha me permitido trazer tudo isso para um performance internacional. Eu tudo, tudo me é muito obrigado. Aqui o poço, nesse espaço aqui, o mercado medieval, né? o mercado mágico, vai mercado livre. Né? Vamos dar uma olhada aqui, já peguei o final galera, já estamos no finalzinho aqui. Então já tá tudo fechando, né? Team Wolf, The Movie. E a parte de trás, Dungeons and Dragons. Aqui no stand da Fireman Plus. conhecer aqui os segredos de número. olha que coisa maravilhosa, a espada de Elendil. Temos um número gigante aqui ó. Agora vamos conhecer um pouco de Lindon, um lugar que realmente está lindo mesmo. Temos aqui a estátua de Finrod Felagund. E a sua adaga foi depois passada para Galadriel. E o clima aqui, olha a musiquinha rolando de fundo. E quem fica aqui passa um friozinho também, né? E agora, a última etapa. Sejam bem-vindos à casa do mundo. Moria dos Anãos. Temos aqui o machado de Durin também, que é onde competiu com ele, naquele ritual. Que maravilhoso. E aqui é meio friozinho, galera, sabe? Um pouco climatizado. Ficou muito legal mesmo. Olha só. E olha esse barco mumenoriano, galera. Vamos conhecer cada detalhe dele. Vamos lá. Olha só. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e de deixar um gostei e também ativar o sininho das notificações, isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Então isso ajuda bastante e ajuda também se você se tornar um membro do canal. Ajuda o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos a metade de vocês, a metade do que merece.